O que é que representa esta Série Sul para o audiovisual português? Boa noite, para nós é muito importante estarmos aqui hoje. De facto, a Série Sul foi não apenas apoiada pelo ICA, como também pelo próprio fundo de cash rebate, de captação de filmagens, e é um dos grandes exemplos de sucesso de 2019. Portanto, estamos muito satisfeitos. Esta série é uma das imagens que aparece na promoção e toda a identidade do ICA, não é? lá fora, nos mercados, e onde o ICA está presente nos mercados lá fora, no, em encane e por aí fora. Ah, previsões para o sucesso desta série no estrangeiro? Gostávamos muito que esta série tivesse um fantástico percurso, não apenas em Portugal, através da RTP, já sabemos que terá exibição na RTP e esperamos que também tenha um ótimo percurso lá fora, num conjunto de países e também, esta série já esteve de facto em Berlim, como me refere, é um dos grandes exemplos de sucesso e esperamos que também haja outros, não só ao nível dos apoios do ICA como também do próprio Cast portanto é um dos grandes exemplos de sucesso. Uma última pergunta, o Netflix, dados de ontem, revelou que na Inglaterra, do Reino Unido inteiro, durante o mês de Abril, as séries, entre as 10 séries mais vistas, a sétima série é uma série galega chamada O Sabor das Margaridas, falada em galego. É também uma série com detetives, uh, talvez não mostre a Galiza como esta série mostra Lisboa. O que é que isto indicia de, do interesse que estas novas plataformas trazem pelos conteúdos locais, conteúdos neste caso em língua portuguesa? Estas novas plataformas já têm um grande interesse por conteúdos uh, portugueses, por conteúdos filmados em Portugal. Nós temos, de facto, uma grande diversidade de paisagens e, portanto, estas plataformas, à semelhança de outros casos, têm cada vez mais procurado Portugal enquanto destino de filmagens e, e portanto, tudo leva a crer que, de facto, Portugal poderá ter vários casos de sucesso também uh, presente nestas plataformas muito em breve. <risos> Obrigada.